fucking god! Cara, o problema de fazer live de 24 horas por dia é que eu sempre fico com vontade de fazer Pocô! Vem, viu? PORRA! Esprigatito, cara! shine, Finalmente! Lindo! De olho roxo! Finalmente! Caraca, mano! Não tô acreditando! Eu que dei sorte, entrei na live e veio sacana. Aí, Bê. Sério. Muito obrigado, cara. Você não tem noção há quanto tempo eu tô tentando... Eu tô tentando pegar esse bicho. Parabéns, meu jovem. Coisa linda. Meu Deus do céu, cara. 180 tentativas. É que foi registrado no Pokédex. <risos> Caracolês Que isso meu? Muito obrigado pelo Prime, cara Muito obrigado pelo Prime, mano Muito obrigado pelo Prime E pela inscrição, cara de que é um Pokémon lendário mereceu porque pegou o Shine safado Caraca cara esse Shine foi o mais safado de todos cara tem Zoa foi o Shine mais difícil que eu peguei depois do Dark Cry eu, eu choquei mais de 1.500 ovos aí 175 porque eu dei uma pausa tinha desistido fiz a a, a bridge do Fiz a bridge do, do Charmander. O Darkrai foi no BDSP, cara. 5.175 tentativas. Apareceu finalmente. Vai mudar o nome? Ele é macho? Ele vai ser o Wasabi. Em homenagem aos gatinhos da Mari. Olha o gatinho verde, Mari. Consegui, cara Muito obrigado a todos vocês que Participaram da dessa...